Olá amigos e amigas, vou demonstrar como fazer um mini livro hoje Comprei por 60 reais esses blocos de nota adesivados E vou um a um mostrar como fazer mini livro para você também fazer o seu Inicialmente você pode pegar quatro folhas de bloco adesivado 1, 2, 3, 4 retirar a cola do adesivo aí depois você vai dobrar o meio unir bem e grampear as páginas com grampeador, com grampeador de qualquer marca. Pronto, está pronto. O, o mini livro do autor Fernando Lima, Monteiro, aí você pode ver as marcações no site minilivro.com, conhecendo todas as marcações que eu poderei colocar aqui no minilivro, páginas e as, as, o número de folhas, então você poderá ver lá. Então esse aqui é o mini livro A8, feito com bloco de nota de qualquer marca, 76 por 76. E aqui o um micro livro, também, que eu vou mostrar para vocês como fazer. E somente vocês pegam quatro folhas, poderão fazer com 14 ou duas folhas, Oito folhas. Aí vai da criatividade de vocês. Aí vocês dobram o meio. Novamente grampeia. E escreve micro livro. do autor Fernando Lima Monteiro aí vocês podem personalizar com qualquer desenho, ilustração, escrita que vocês desejarem colocando a parna e a marcação que está no, no livro, no site minilirro.com vocês pesquisam lá e poderão descobrir o micro livro, o mini livro e a mini revista. Então este é o segundo micro livro feito. E assim se repete para outras marcas de bloco de notas. Temos aqui da Atriz, da Stick, da Molim, da Sumit, da Atriz, da Tilibra. Chile Notas, Off-Paper, Off-Stick e BRW, Bloco de Anotações. Todos eles dá para fazer micro livro e na sua versão de 76 por 76 milímetros é possível fazer mini livro. Então vocês poderão fazer... O mini livro com bloco de nota, ou baixar do site minilivro.com os modelos de micro livro, mini livro e mini revista. Como queremos demonstrar? Muito obrigado e compartilho, compartilhem esta ideia. Obrigado e até a próxima oportunidade.